tudo bem, vamos para mais um vídeo, a lembrancinha de sempre, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo se você gostou, deixe o seu like, que isso realmente nos motiva a fazer outros. A gente vai falar baseado em três posts que a gente fez recentemente, que é sobre se você realmente está pronto para fazer uma cirurgia plástica, a cirurgia plástica não é igual para todo mundo e a importância do planejamento para fazer uma cirurgia plástica. Então, discorrendo um pouquinho sobre isso, eu acho importante a gente trazer esse vídeo e, e te orientar. Muito comum, paciente chegar no consultório e falar, doutor, eu estou pronto, eu quero fazer minha plástica, mas é o seguinte, eu estou até querendo que uma amiga me acompanhe, porque meu marido não pode ficar sabendo que ele é contra eu fazer a cirurgia plástica, a minha mãe é contra e eu ainda estou na dúvida se eu faço ou não e tal. Estou motivado a fazer, mas eles estão me, me desmotivando a fazer. Ou seja, você não está pronta para fazer. Ela chega com um discurso, depois muda no meio do caminho e tal. Outra pessoa também que chega para a gente e fala, eu não, eu não tenho problema nenhum de fazer a cirurgia plástica, mas eu morro de medo da anestesia. Hoje é muito legal porque a gente tem consulta pré-anestésica, então você pode esclarecer suas dúvidas com o anestesista. Mas se ainda existe algum receio, se existe algum medo, se você não está 100% preparado, é normal todo mundo ter um medinho. O medo faz parte, é o um medo que te impede de fazer loucuras, então ter medo de fazer uma cirurgia é normal, mas esse medo não pode te paralisar. Outra coisa é que você precisa ter esse apoio familiar, a sua família precisa estar junto com você para fazer esse procedimento. Veio no, no meu consultório aqui uma paciente que tinha alguns problemas de saúde, mas não se via sem aquela cirurgia, porque o aspecto dela incomodava muito. Eu fiz ela vir, ela trazer o marido, os filhos, todo mundo sentou na mesa junto comigo a gente debateu até que ponto aquela cirurgia podia ser realizado um paciente que tinha alguns problemas de saúde e esses problemas, imagina se ela morresse em decorrência de, dessa cirurgia. Será que a família estava preparada para isso? Porque ela estava. Ela queria fazer de qualquer jeito. Eu falei, não, eu só faço se a sua família estiver junto comigo nesse, nesse projeto. Então, realmente, você está preparada para uma cirurgia, você precisa do apoio da família e você precisa estar ciente do que é fazer uma cirurgia plástica, dos riscos que, que, que ela implicam. Nesse sentido, vem a questão do planejamento da cirurgia plástica. Então, será que realmente você está preparada, você planejou para isso ou você despertou porque sua amiga fez, o resultado ficou lindo e eu quero fazer amanhã e eu vou correr com os meus exames, eu quero fazer porque eu tenho... O que mais acontece aqui também é isso, minhas férias, elas... Eu tenho férias marcadas para daqui 30, 60 dias, e eu quero correr com o exame. Mas peraí, você está um pouquinho acima do peso, você precisa perder um pouco de peso para você ter um resultado melhor. Ah, doutor, mas se eu for perder peso, ainda for fazer exame, não vai dar para eu fazer nessas férias. Gente, a gente está falando de uma cirurgia que pode deixar cicatrizes que você vai levar para o resto da vida. A gente está falando de uma cirurgia que ela pode te dar um resultado que o benefício vai ser para o resto da vida também. Então, será que não é melhor a gente fazer um planejamento melhor nesse sentido? A gente perdeu um pouco de peso, a gente é, analisar como é que vai ser essa retração de pele sua depois que você perder peso, porque de repente não está indicado fazer só uma lipoaspiração. Eu vou fazer uma lipoaspiração e vou fazer de repente uma abdominoplastia, porque ficou muito flácido depois que perder o peso. Ah não, eu perdi peso, minha retração de pele foi boa, então eu posso fazer outros procedimentos. A gente tem aí a lipo com renúvel hoje, a gente tem alguns recursos para tratar flacidez de pele, então isso pode te evitar fazer alguma cicatriz, mas eu só vou poder dizer isso depois que você perder o peso. Se eu fizer a lipoaspiração e você está acima do peso ainda, você às vezes não tem gordura só na parte externa, você tem aquela gordura que a gente chama visceral. Então eu vou fazer a lipo, vou amarrar o seu músculo, vou esticar essa pele, mas você ainda vai ficar com aquela gordura lá dentro do abdômen, que aí a paciente depois diz pra gente, eu tô com o estômago alto, porque a gente esticou essa pele, mas tá aquela barriga baulada ainda, porque eu não consigo tratar a gordura visceral, a gordura que está no seu fígado, no meio do, das alças intestinais. Então, tá vendo a importância do planejar? O planejar não é só a questão do perder peso, mas o planejamento financeiro para você fazer essa cirurgia, o planejamento do tempo de afastamento do trabalho. A gente vai até fazer um vídeo depois de mostrar esse diário da cirurgia plástica. O que, que é fazer uma cirurgia? Quanto tempo que eu preciso de repouso? Qual cinta que eu preciso usar? Qual, é, quanto tempo depois eu posso fazer atividade física? Então espere que esse vídeo vai estar tá saindo aí depois para vocês também. E outro ponto importante é essa questão. A cirurgia plástica, ela não é igual para todos os pacientes. Então a sua amiga fez, você gostou do resultado e quer fazer para ontem, quer é fazer a cirurgia correndo, mas espera aí, ela fez uma lipo com renúvel, porque ela tinha uma certa flacidez de pele, mas não tinha tanto, a gente lipoaspirou e depois que você tira essa gordura, a tendência é que você tenha flacidez de pele, o renúvel tá aí para isso, para a gente tratar um pouco essa flacidez de pele decorrente da lipoaspiração, mas no seu caso, essa flacidez é muito grande, e aí você chega para mim aqui querendo fazer a cirurgia igual da sua amiga, mas a sua indicação não é essa. A sua indicação é de fazer lipo e você tem tanta flacidez que você está indicado de fazer abdominoplastia. Então a cirurgia plástica não é igual para todas as pacientes. E passar por esse planejamento, por essa avaliação do cirurgião plástico antes de fazer o seu, a sua ideia aí de cirurgia, isso é muito importante. As pacientes se frustram porque chegam aqui, tinha a ideia de que, hoje foi um exemplo disso, no meu consultório pela manhã, eu coloquei uma prótese numa paciente, a amiga dela veio, porque, nossa, a mama da minha colega ficou linda e teve um cortezinho muito pequenininho. Outra amiga minha fez e o cirurgião já botou uma cicatriz grande na areola, já fez uma cicatriz, tem aquela cicatriz embaixo que eles chamam de T, e eu vi que você consegue resolver isso com a cicatriz mínima. É óbvio que ela se frustrou quando eu disse para ela que a mama dela era grande, caída e tinha muito excesso de pele, que eu não conseguia resolver aquilo ali só colocando uma prótese, que para ela era indicado também fazer o um T. Então, cada caso é um caso, a cirurgia não é a mesma para todos os pacientes. E aí, essa ansiedade está no momento certo de eu operar. Eu sou jovem, tenho 17 anos, estou fazendo um tratamento porque eu tenho alguns problemas aqui ortodônticos eu tenho o dente um pouquinho é, torto aí eu tenho minha dentição eu tenho minha mandíbula um pouco retraída eu estou fazendo um tratamento com dentista para avançar um pouco meu dente para igualar isso mas eu queria fazer uma rinoplastia e eu quero fazer não calma vamos fazer o seu tratamento ortodôntico vamos ver esse avanço que você vai ter da sua arcada dentária Vamos ver se você vai ter alguma alteração ainda, de repente você tem indicação de fazer uma cirurgia ortognática para avançar o um terço médio da face, porque aqui é muito fundo e... e aí depois disso a gente vai avaliar a questão da rinoplastia. O nariz, ele é uma parte do seu rosto. Então, não é tratar só o nariz que eu vou resolver todo o problema do seu rosto. De repente, tem um problema na arcada dentária, tem um problema dessa questão do, da proporcionalidade da face, essa proporção, a gente, a simetria é muito importante, a simetria da, da, da parte de cima, do meio e da parte inferior do rosto. Então, tudo isso é analisado antes de indicar uma cirurgia sua. De repente, ele vai falar, não, espera. Trata com o dentista, faz esse outro procedimento para depois a gente fazer a rimoplastia. Então, isso são coisas corriqueiras no consultório que a gente precisa avaliar caso a caso para fazer um melhor planejamento. Então, se você está ansioso ou ansiosa com o momento certo de fazer a cirurgia, venha para uma consulta, porque aqui a gente vai deixar essas... A gente diz né, que é o Prime Stories, essa tempestade de ideias. A gente vai trazer ideias para você de coisas que de repente você nem enxergava a gente vai mostrar para você, a gente vai dizer qual é o melhor procedimento, o tempo correto de fazê-lo. Eu acho que a melhor forma de esclarecer tudo isso e quebrar um pouco essa ansiedade é vindo para o consultório do cirurgião plástico e tendo essa melhor avaliação e planejamento da sua cirurgia, tá bom? Espero que tenha, sido, tenha te ajudado de alguma forma aí e eu aguardo você aqui para uma consulta.